Você é um Sou um cibolinha, que ganhai na área Eu sou patina, é a minha área e a Camila, é minha própria natura Nós andamos Quando bem, Com de ouro Toma esse É outro de Ouro por aqui É um MC Bolinha pegar aí na área Que corpo atalhar tá aí A gatinha da área Ele vai falar pra tu Uma surpresa aqui você Vai gostar, vai gostar MC Bolinha na área Vai gostar, vai gostar MC Bolinha na área vai gostar, vai gostar.